A espontaneidade é a capacidade de viver no momento e seguir a sua própria energia, vivendo de modo livre e pleno a sua força vital. Ser totalmente espontâneo é às vezes um sentimento maravilhoso. Nossa cultura geralmente valoriza muito mais a ordem, a postura, a disciplina do que a espontaneidade. Mesmo quando éramos crianças, Muitos de nós éramos forçados a controlar a espontaneidade. Na idade adulta, esperam que nos comportemos de modo racional e contido. Isso faz com que muitos de nós percamos o contato com o espírito da espontaneidade. Assim, uma das coisas mais profundas que você pode fazer pelo processo do seu crescimento é estabelecer um contato com a sua espontaneidade natural, é recuperar, essa ligação com ela. Pense bem, eu estou com você.